Olá, ah, sejam bem vindos a mais um Pen Responde. Yeah. <risos> o último Pen Responde desse split. Yeah. Ah. Ah. Como punição, a gente vai com a primeira pergunta pro carioca. <risos> Why in the last game did you prefer to pick Zin when Diego was open and you could have picked Volibear maybe? O último jogo, a gente estava em dúvida de Xin Zhao ou Vole. A gente não queria muito o Viego, porque a gente achava que não seria bom contra a comp deles. Aí ficou entre Xin e o Vole. Eu falei, mano, Xin escala melhor do que o vôlei na minha opinião. Eu acho que consigo fazer mais coisas com ele ao decorrer do jogo. Acabou não dando certo, né? Mas eu sinto que... Acho que independente do pique ali, o jeito que a gente jogou, a forma que a gente jogou e que eles jogaram, acho que independente do pick ele não ia ser a salvação. Dinkido, why did you teleport in tower in the last game? Was it to try to save the tower with low HP? Ah, eu achei que era errado o dive né, deles ali daquele jeito, mas o comp deles era muito cavalona, não tinha muito o que fazer. A gente não tava com a intenção de givar a T2, eu acho, mas o cara começou a divar e... Eu achei que a gente conseguia fightar, mas jogaram bem, o Alistar já deu insta-flash com o Mimi. Wiser, you said you prepared different picks and couldn't show which champions were those and what made it impossible for you to play them yeah there are many picks i also prepared tanker picks and i prepared many counters to tanker made like motor kyzer 8throx gp do you think you could have picked Kennen in game four or in maybe any other game yeah Canon is the one of the option too but i don't think cannon was really good For the game. Trigo, did you wear your earring in this final or did you forget it in your house again? Ah, com então, não Então, desculpa. Damage, did you wear the same underwear this series? <laughs> And what do you think about Bard? Ah, estava com ela, mas infelizmente nem ela salvou. Era sobre Bard. Tem <laughs> um just kidding depois do Bard. <laughs> ah, ok. Fique não é bom. Damage, which support do you miss? como prioridade na competição. Uau, que eu pensar. Pyke. É, Pyke era neto, era triple flex. Jogava com ele mid-top e ele Question for everyone. What do you feel was missing to win the title? Cara, pra mim, eu, tava, eu, não, eu ainda não revi todos os jogos, mas a impressão que eu tive quando acabou a série é que a gente não tava fightando tão bem. E foi uma série muito decidida em teamfight, eles só pegavam comp de fight, tipo, o tempo todo. E a gente, eu acho que um dos nossos pontos fortes como time era a nossa teamfight, nos outros, durante, quando a gente começou a melhorar no split, a gente ganhava muita fight 4v5, 3v5, porque a gente sabia o que a gente tava fazendo. Todo momento da fight, mas nessa série específica acho que a gente cometeu alguns erros de execução nas fights que acabou fazendo a gente perder algumas. Acho que a gente deu underperformance durante a série e acho que a nossa preparação também não foi uma das melhores. assim. Ah, acho que além das fights, acho que eles estavam controlando o jogo de um jeito melhor, principalmente tipo quando eles tinham vantagem, eu senti que a gente não conseguia responder muito bem. Eu senti que quando os caras tinham vantagem, eles conseguiam pressionar muito. E a gente tá meio que preso naquela pressão, a gente não tava tá conseguindo sair dela. Kaká, uma pergunta fácil e uma pergunta chata. Pergunta fácil primeiro. What's the best room for hackering? Cara, eu prefiro usar phase rush, mas tem gente que usa Conqueror, o próprio Edge usa Conqueror. Eu gosto mais de Phase Rush porque eu acho que é uma runa que faz mais sentido pro Carinho. Eu consigo, tipo, entrar na fight sair com ela muito fácil. Eu consigo escapar muito fácil também. E ela ajuda no dano, mas dá é pra você usar é carinho Karim também, quando você quiser trocas melhores, quando você quiser um v 1 um melhor. É bem, bem opcional mesmo, porque acho que não muda tanto o boneco. E a pergunta chata é... Carioca, I felt that you disappeared after the first game, in which you were brilliant. Congratulations. Can you explain the Trundle pick? Cara, o Truando era um pick que a gente falou muito durante a semana, que foi uma preparação nossa, porque a gente já tinha na cabeça que o cara ia jogar de tanque. Então, o Truando foi um pick que era bastante planejado pela gente. E no jogo de Trando em si, eu senti que... Claro, eu errei muito mais vezes, mas acho que o erro maior foi no, na hora de invadir. Eu senti que foi por causa de detalhe ali, porque eu acho que dava pra ter dado muito certo ou muito errado. Mas é questionável a play, porque a gente não precisava dela pra ganhar. Claro que teve mais coisas que eu errei, só que... Tipo, o Trando não é um que faz muita coisa, tem muita agência, então, tipo, aquele foi o erro principal, depois eu só fiquei dando pilar e tô os caras, então, <risos> depois acho que, é, se eu fosse o melhor treino do mundo e o pior, acho que seria a mesma coisa, e os outros jogos, acho que o dia carinho eu achei que eu joguei bem também, mas os dois últimos eu joguei mal, concordo. E, mano, é isso, acho que quando a gente foi pro... Faltando um jogo pra fechar. Eu acho que a gente ficou meio ansioso pra ganhar o jogo. A gente tentou fazer umas coisas mais arriscadas. Já que você tocou no assunto, Sim. eu tenho uma outra pergunta. I'd like for you to explain the invading game 4. A gente tinha um vídeo muito forte, que era Gwen Eles tinham que em Sion, se eu não me engano e a gente sabia que a gente ganhava, só que eles jogaram bem, eles tipo, tentaram lutar ali no Lobo, o Simon conseguia controlar muito bem aquela área, então acabou que a gente tomou muito dano, aí ele conseguiu pegar o Lobo, naquilo né, a gente perdeu. A ideia do Invade foi que a gente ganhava e a gente sabia que ele ia começar top, então era um jeito de neutralizar o Ecarim um pouco, acabou não dando certo, eu senti que Aquilo não perdeu o jogo pra gente porque ele não fez muita coisa com a vantagem, só que a gente poderia ter é, feito um game muito mais agressivo, mas com certeza não, não foi bom, a gente viu, né? Wiser, what was your feeling when you he heard the fans screaming your name during the games? Yeah, I liked it. <laughs> Our fans you mean, right? Yeah, <laughs> yeah, of course. I, I sometimes kind of confused they are blaming me or they're cheering <laughs> me, you know. And even losing, did you feel good playing for for paying this split, and would you like to keep playing for paying? I, I mean, it's really sad to lose. I mean, what can I do? Like, I would play next... Uh -huh. Eu uh, a Coreia agora Toda a Builder, BT de segundo item, aquele jogo não era ruim porque eu tinha uma lead muito grande. Tava muito na frente do, do outro The Care, então eu ia ter item de vantagem nele. Eu tava falando isso dentro de jogo, se a gente continuasse o jogo bem, eu ia ter três itens ele ia ter acabado de fechar o segundo. Também não tem como eu contar que... O Ricarin vai pegar uma lead grande, o Gragas vai pegar uma lead grande, e os caras vão ficar tanker muito rápido. Tipo, eu não posso buildar, buildar, assim. Eu buildei pela minha lead e eu ia fazer Existe BT, um let's pra... E é isso. no um terceiro jogo eu fiz também, mas no um terceiro jogo a gente ganhou aí pode. É, e perdeu, ganha, se, ganha, se, per... se é. perdeu o item horroroso. A gente perdeu porque foi o item. Uh -huh. O item fez a gente perder. Jin Kero, you played very well as in the first game. Why didn't he show up in the second game against Victor again? A gente eu queria pressionar mais o, naquele draft em específico. Acho que a gente tava pegando skin em outras lanes nesse segundo jogo. Então a gente queria algo com mais playmaking mid. E também eles deixaram a área passar, que foi um ban deles no primeiro jogo. Se a gente tivesse tido um jogo bom de área nesse segundo jogo, ia ser um pouco mais difícil pra eles no, próximo, no resto da série. Porque eles iam ter que se preocupar com a área no resto dos jogos. Eles iam ter que se preocupar com mais um ban. E também ia ficar essa disputa de quem pegar de primeiro. Então ia ser mais difícil pra eles. A gente achou que seria melhor do que pegar o um cork. Mas depois eu mesmo vim com a ideia de pegar o cork de novo. Porque eu senti que eles não conseguiriam punir a, o Cork não conseguiriam tirar o eu de farmar, que conseguia farmar o tempo todo muito bem. Era uma ideia que eu queria para o terceiro e para o quarto jogo. A gente acabou pegando no quarto jogo, mas aconteceu muita coisa que atrapalhou o jogo no geral. Então, e mesmo depois quando a gente estava forte, foi como eu disse, acho que a gente estava fightando meio mal e a gente acabou não conseguindo fazer o pick ter o efeito que ele deveria. Mas eu acho que no quarto jogo foi, foi um pick bom. E qual foi the razão para o LeBlanc no game 5? Cara, a LeBlanc também foi meio parecido com a ideia da área. a gente já tinha scaling top AD, né? A gente tinha Jace Jinx. A gente queria pegar uma coisa mais proativa no Early Game pra gente ter um, alguma coisa pra se basear. E também ela era uma resposta boa pra área. Então a gente achou que seria uma ideia boa, mas como o jogo acabou sendo muito caótico no early game, eles tinham muito tanque, e a gente ficar atrás quando eles têm muito tanque é muito difícil pra LeBlanc, porque eu não tenho dano nenhum pra matar os caras. Então quando eles se juntaram em cinco ali, uns. Sion e um Jarvan full tank, a gente não tinha dano para matar eles. eu também não tinha janela para conseguir na backline, então o jogo ficou muito difícil para Alemanca. Why does every pro player begin the answer to any question with dude? É o mano, não. É, a verdade é que quando a gente fala mano é para gente formular uma resposta melhor, né? Então a gente usa mano, a gente usa cara para dar tempo de pensar e a gente falar uma coisa mais Legalzinho. Uhum. Does the team think about the possibility of doing a before the second split? É, particularmente eu eu penso que seria algo legal de se fazer. Eu tenho muita vontade. Eu já tive uma experiência de bootcamp que foi muito boa para mim. Então eu tenho muita vontade de jogar na Coreia, ver tipo, ver solo kill de lá, ver até onde eu chegaria. E eu acho que você consegue adquirir muita muita mecânica. E se tiver treino ainda melhor ainda. É uma, é é uma coisa que vocês pensam individualmente em fazer, depende repente, ficar streamando lá toda semana. Né? Eu acho que seria bom, mas Acho que tipo, a gente tem pouco tempo pra se planejar pra ir E se a gente quiser ir vai ser muito caro é. porque Tipo, passagem em cima da hora a gente teria que por exemplo, daqui uma semana Pra ter tempo, porque o segundo split não tem um intervalo muito longo Então tipo, a gente teria que ir em uma semana pra ficar um mês lá e aí voltar e não vai ter pausa pra gente Tipo, vai voltar, já vai começar a ter treino pra começar o CBLOL de novo Mas então, Pan Gaming Agora tá muito em cima, mas pro segundo split é vontade de todos os jogadores. É vontade do host do Pen, responde. Vamos fazer alguma coisa legal nesse, nesse sentido aí uma criação de conteúdo. What did you think when you saw the crowd cheering for you outside? E... Some of you guys cried. Ah, no final vocês viram. Um é, quando a gente foi embora. Quem que chorou? Não sei. Os jornalistas falaram que viram os players visivelmente emocionados. Cacá, a gente estava num momento difícil né, e a gente viu que tá toda aquela galera apoiando a gente, apesar do resultado não ser bom. E deu para sentir que o cara tava realmente torcendo pela gente, tá ligado? Então foi um bagulho muito da hora. Na hora assim acho que era meio impossível de eu ficar feliz, mas depois. Depois assim foi. Um, muito legal assim, sensação, sabe, ver o apoio de todo mundo, mensagem, depois pensar em todo mundo que tava ali, mas na hora tava meio difícil da gente ficar feliz com tudo. Weiser, did you expect so many fans waiting for you guys on the outside, after the game? After the game, no, I, I, I didn't expect, I was really surprised, it was really good. What do you guys plan to do during this vac vacation? Got a de ir jogar, solo que quero Quero ver minha família também. A primeira semana vai ser pra, né mano, esquecer lá um luto. pouco, sair, sair do luto, ficar com a família, principalmente. Mas depois, mano, tentar né, mano, relaxar um pouco, curtir um pouco, sei lá também, ver os amigos mais, sair um pouco. Vai fazer stream agora. E você, David? Não faço ideia que eu vou fazer, talvez streamar, vai só. Vai ficar por aqui ou vai já? Não tenho planejado ainda, mas... Se... Se tiver a oportunidade de viajar, eu okay. quero. Did you guys think the time between the semifinals and the finals affects your performance at all? Tá um pouco o feeling do stage que a gente perdeu, mas eu acho que afetou performance não. Mas, mas se sim. pudesse não acontecer, vocês prefeririam que não tivesse o tempo tão grande? Duas semanas pra mim tá bom. Quem vem da, da Laura tinha que jogar três dias seguidos, tinha que jogar sexta, sábado e domingo. Cadê? Tinha que ser assim. Se a gente tivesse uma semana de pausa, a Red não teria nenhuma. Entendeu? Eles iam ter uhum. jogado e iam jogar de novo. Uhum. Então, tipo, eles de qualquer jeito eles estariam mais, mais aquecidos e eles teriam tido treinos muito melhores, entendeu? Mm -hmm. Então eu acho que essas duas semanas acho que deixou justo pros dois times. Tipo, os dois times ficaram sem jogar e os dois times tiveram duas semanas difíceis de treino porque não, não tinham times. This question is good. Are you guys planning to stay together for next split? If you guys could choose, of course it depends on many things, but if you guys could choose, would you stay the same? Sure. Acho que sim. Depende do cano, do cano que manda. Um pouquinho? Sim. Sim? Sim. Sim. Sim. Não. Não, não, não, não, não. É tipo, time novo, tá ligado? A gente conseguiu chegar longe, <risos> e faltou um jogo pra gente ser campeão, então... Eu tô tipo, apesar de eu estar muito triste, eu... eu também tô muito animado pro próximo split, que eu acho que a gente vai vir muito mais forte. A gente já se conhece, então a gente já tem uma sinergia melhor e agora é focar no Título do próximo semelhado, tá ligado? Eu acho que os times que, que chegam, tipo, final, semifinal, acho que não faz muito sentido trocar do primeiro pro segundo, uhum. porque querendo ou não se alcançou um resultado bom no, no primeiro split. É, eu acho que o resto que não desempenhou bem em playoff ou não alcançou, acho que pra esses times, sim, fazem mais sentido, tipo, querer trocar porque não teve resultado. Olha, do ponto de vista de torcedor, a história foi boa, a gente começou desacreditado, aí teve nosso Pen responde desabafando e a gente começou a ganhar de todo mundo. Eliminamos a galera da Alec. A história foi boa. Chegamos na final. Foi por um jogo. Se a gente ganhar essa história ia ser muito é, boa, né? É tipo, ia é. ficar a história. Na verdade é que a história não terminou ainda, né, mano? Tem o próximo ah, split. Tá. Daí se a gente ganhar, é, tipo, gente é toda. Vai. Tá ligado? Se a gente ganhar o próximo split foi porque a gente perdeu esse. Então, se a gente perder o próximo, aí termina a história logo. <risos> Carro história. Muito bem, então esse foi o nosso Pen Responde. Ah. Não queria que acabasse. Vai ficar com saudades. Eu sei que vocês vão ficar com saudades. Cara, então é isso. Muito obrigado por assistirem. Não esqueçam de deixar a notificação ativada, comentar o que vocês acharam. E é isso. O cara foi proposital? Claro. Junto com isso. Sim. E é, isso. é o easter egg. E é isso. Cara, é isso então. Nos vemos no próximo split. É isso, galera.